eu sou o Thiago Fracão. seja bem vindo a mais um vídeo galera está eu e o Ed meu cameraman e o é. beleza ou não? e aí pessoal se liga estamos aqui com a chave dessa casa aqui ó e o, o proprietário hoje em dia dessa casa que pediu para a gente vir aqui fazer uma investigação só que eu vim fazer o reconhecimento local para depois estar voltando para poder fazer a investigação sobrenatural Vamos entrar aqui pra dentro que eu vou contar a história pra vocês Porque aqui tá muito vento Tá ventando demais, né, ué? Tá, tá ventando bastante Então, vamos abrir a casa Se tiver escuro, liga a lanterna, tá? Beleza Cara, olha isso Pessoal, a história aqui dessa casa É o seguinte, que foi nos passados o proprietário de hoje em dia daqui, ele pediu para a gente vir aqui fazer a investigação, certo? Porque ele quer apanhar uma pessoa para morar aqui na casa, só que ninguém consegue morar aqui. Pelo seguinte, aqui nessa casa morava um casal de senhores, eles já tinham uma certa idade. E eles moravam junto com o seu netinho. E teve um certo dia que o avô foi brincar com o, com o netinho de esconde, esconde pela casa. E do nada o senhor sumiu, ninguém conseguiu encontrar ele. E a, a mulher dele, a senhora, pegou, começou a procurar, a chamar, foi até o guarda-roupa e encontrou ele sentado no guarda-roupa e morreu. Provavelmente deve ter dado um, um mal súbito dele, um infarto, alguma coisa, e ele faleceu brincando com o netinho. Dizem que até hoje ele aparece aqui na casa e até no guarda-roupa. O guarda-roupa tá aqui, Wellington. Tá aqui? Tá aqui dentro da casa. Diz que não tiraram. Sabe por quê? Pediram pra mim vir fazer investigação aqui no local, é, para tentar se comunicar, sabe? Tentar uhum. saber se, o que, que aconteceu certo. Que que Porque eles querem aconteceu. queimar o guarda-roupa. Entendi. Eles querem queimar o guarda-roupa. Então a gente vai fazer a exploração aqui no local para estar voltando um dia à noite aqui e fazendo a investigação. Então eu peço para vocês deixarem muito like nesse vídeo. Se inscreve no canal se você não for inscrito. E eu, ué, você tá preparado? Vamos lá. Bora lá? Bora. vai correr não, hein? Lógico que não. <risos> é, não. Bora, bora. <risos> Então, bora pra mais exploração. Bom, o que parece aqui é que aqui era uma cozinha, certo? Uhum. Olha aqui, aqui não tem fogo. E as coisas que estão aqui, os móveis ainda, é do, do casal de senhores. É aqui, hein? Um banheiro? Cara, parece um quarto esse banheiro. Grande, hein? Olha Nossa, mano, olha aqui. Certeza que é a roupa dele. Tem certeza. certeza. Ô, pessoal. Aqui é um sítio. E ele, ele até trabalhavam aqui na, na lavoura. Aqui tem um barracão ali de desguardar o trator E esse senhorzinho provavelmente é devia ceder essa roupa aqui. Caramba, cara. Isso não faz muitos, muitos anos não, pessoal. Não faz muito tempo não. Eu não sei se a senhora, a mulher dele, ainda é viva. Mas a propriedade foi vendida. Cara, olha isso aqui, mano. Tem alguma coisa aí? Porque o, o rapaz, eu não vou falar o nome dele, o rapaz que passou a chave pra mim, pediu pra mim vir aqui, ué, ele falou que ele não colocou nada aqui. Tudo Mas que é tem as... aqui é do, é do casal? É, já, já tava aqui na casa, quando ele comprou. Entendi. Olha, falaram que tinha um guarda-roupa. Será que te atiraram? Será que tem mais quarto? Olha essa janela aqui, mano. Não é uma antiga, né? É uma antiga, hein? E ó, pra vocês verem, pessoal, que isso aqui era. tinha que encerar a passaceira. Aqui, ó. Será que é isso aqui? Ah, não, aqui devia ser a sala, né? Nossa. Ah, tá ali, ó. Não mostra ainda. Tem nada aí. Caramba, cara. Botei um quadro aqui. Jesus, eu confio em você, ó. Nossa, Nossa, mano, olha aqui. Será que é esse? Que certeza, velho. Bem antigo também, né? É antigo, cara. Parece que. Olha aí, galera. Olha esse guarda-roupa, cara. Mas foi aqui que ela encontrou ele? Eu acho que sim, né? Aí, o ali. ele tivesse bem pequeno. É, pra caber aqui. Você é louco? Entra aí. É, sou, aí tá brincando de esconde, esconde, Vai, ele diz que ele aparece aí dentro, filho. Mas será que ele cabia aqui dentro? Ah. É, eu que sou pequeno, ele bem é. apertado. Ele deve ter cabido sentado, assim, Mas diz que ele aparece aí dentro, filho. Será? É. Vai. Caraca. É uma madeira bem forte, ó. Tá Esse que é queimar isso aí, cara. parte da gaveta que não tem nada não hum, tem é umas agulhas de, de tricô aqui ó deveria ser da senhora caramba hein cara parece que tem alguma coisa marcada aqui ó tá vendo Acho que tá bom. número romano é. ó ah cara aqui ó um número romano um eu posso esse aqui é o número romano é o, é o... É o 4? Não sei não. Porque é um na frente, né? O V é o 5, não é? Mas aí tem um na frente? É, acredito que sim. É, mas, ó, isso aqui é alguma coisa, cara? Porque, ó. Aqui tá o 2, ó. Tá rabiscado ali também, isso. Ah, mas pode ser alguma. Alguma sim, alguma coisa, cara? Né? Será? Que algum... Tem algum significado? Alguma coisa assim? Aqui, ó, V3. Ou será que era essa marcação das portas? Não sei, mas... também então, mas isso tem a mesma marcação das três? Não é, sentido. não faz sentido. Não, tem, não faz sentido, cara. Vamos ver Vamos atrás atrás. Não, tá suave, não tem nada. Mas é esse esse, é então? Agora... Ah, eu acho que é, falou que o guarda que tava tá aqui dentro. Ah, Caramba, cara. Galera, provavelmente deve ser esse o guarda-roupa, porque o rapaz falou que o guarda-roupa tava aqui dentro ainda. Aí eles estão querendo queimar as coisas aqui da casa aqui para poder é, colocar a pessoa para morar aqui. Só que o pessoal tá com medo de morar aqui, porque diz que o senhorzinho aparece. Sinistro, não é, É meio cabuloso, hein? Não tem nada não. Galera, é, vou estar encerrando esse vídeo por aqui. Hoje era fazendo a exploração. Casa é bem esquisita. Dá pra sentir um negócio estranho aqui dentro. Aqui. Eu vou estar voltando à noite para poder fazer a investigação sobrenatural. E vamos ver o que, que acontece aqui nessa casa, se realmente ela é assombrada. O que aconteceu com esse senhor? Eu acho, velho, que ele pode ter, talvez, dado um mau súbito nele, um infarto, alguma coisa pode brincando. Pode ser Se por seja de idade, é, né? por, por ser, ser de idade. Pode um derrame, tá. algum infarto, alguma coisa assim. Ele tava brincando com o netinho dele e acabou que deu alguma coisa nele brincando, desconde-esconde e infartou. Mas galera, se você gostou desse vídeo Não esquece de descer o dedo no like Deixar muito like no vídeo E se você não for inscrito, você está perdendo hein? Porque tem vídeo todos os dias, só vídeo top Já se inscreve aí, ativa o sininho de notificação Para não perder os próximos vídeos Tamo junto, é nóis, falou, fui!